Mais um costa Pobby, entrar pra cá pra ver um, mas não entrava Peguei uma porta Fora, fora, fora, fora, fora, fora, vários, vários Tô mirando, tô mirando, passou pro cat. Dois passando o Desce alguém? Ok? Eu tô aqui passou já Tá, tô aqui embaixo já mano Mano, passou um pro passou cat. Viu? cat aqui. Sim, tá. sim, sim. Tem eu o secret, 2-2 secret, secret. Dois, dois secret. O medo secret, o, meu secret, o meu secret, guys. Passa CT, embaixo do, cat. Peguei, do cat. peguei o secret, aqui. peguei o secret. Passa CT, ainda. Tem mais um secret. você morreu, botando secret. Um. Tem Só que aqui tinha o velho. Capão, Tem capão um que morreu. Tava Eu acho que esse cara tava... Ele tava onde? tá Rampa, rampa, certeza, velho. Pode ter com o aí, velho. cat pra Boa. Forma! Eu desço aqui pelo fora. Eu desço, eu desço. Tá. Tô embaixo, guys. Tô embaixo, tô tá embaixo. Pararam, pararam. Tô na roupa aí armado, tá? Você pode usar embaixo, aqui embaixo, né? eu vou subir. Tá bom, peraí, boa. Tá, pode pegar, ah, é. é. chuta. Tá na Tocou tá vidro, tá vindo aqui embaixo, acho. Se agaspar. Tá vindo? Talvez. Eles smocaram o vidro. Mira a tá. minha esquerda? Calma, calma, tô chegando no vidro com você. Tá, beleza. Mira a minha esquerda, por favor. Tá, não, que... não vieram, guys. Só esmocaram, mas não vieram. Vou te deixar aí, foi Tá, pode, pode deixar. Um, tá, beleza. Pode ser catch, eu... pode ficar Na boca Sim. da porta já também. vou pode. tentar Eu vou tentar subir, foda-se. Pode ser tudo. Tão bem fodido aqui, velho. Né? Não vi nada a porta, mano. Eu acho o secret bem difícil, fio. Então... Portão. Ah. Portão. Fabião. Do lado do outro, do lado do parado. Gat, gat, Você tem banho? Você deu? Não, não do lado do outro parado. Calma, calma, calma. Vai cair bomba aqui. Cai o bombão. Um. dentro ah. da porta, botão. Né? Okay. Gat, nossa, ah, esse botão, Essa posição ah, do botão é muito troll é, é muito troll <risos> né? <risos> é muito Vai do vai do Peguei, vai do peguei, peguei. Faz, Subi Eu to tô com essa casa, eu tô com essa casa. a terra. É. Boa. Peguei a UP já, peguei a UP sua. já. Pode deixar que as Flash Shop, tu não, é? não, não, não, não, não, não, não, não, tá de boa Pararam, pararam, dispararam Aí, mas fica perto parte pra descer, Não é Pode ter passado, não Não, não é? passou nada, não passou nada, desistiram da tática SPAR, é agora é mais um. Peguei o um botão aí Passou um Passou um Vai, e um atrás do terra, velho. Um secret, eu desci, tá? ele voltou eu desci. pra fora, Felpão. Nossa, desceu? Desci. Guys, um vermelho é do não, fora. Tá. Um da vermelho é do fora, esse H. Eu tô terra, tá? Vou deixar a terra pro você velho. Tá. Mar... Tem dois fora. O não, secret, secret se pra tá beu. Pode ter rampa, viu? E catch. Cabelo pro terra. terra. Tá. Banco pra fora, em cima da casa, C né? Tem como? Mano, eu não consigo, não. Porque eu acho que ela me ouviu view aqui, mano. Pode ser catch, né? Não, não, não. Pode. Não, pode não, não, pode não. Pode. não, não. Pode. Ah, pelo meu Deus. Ah, Não, deixa eu fora, comer. dois fora. Mais um, mais um, você pode me ajuda? Da terra. Ajuda, ajuda, tô, tô na terra. Tocar pra cima. Fora, fora. Pega ele, pega ele aí. Você você pegar é. pneu, Nossa, você pode, é. pegar pode pegar aí. cá, pode pegar oh. cá. Eu vou varar se for pra descer, tá? Mudei uma fora. Quebrou muito atrasado. Casa, porta, porta, porta, porta entrou. Debaixo, debaixo do. Tem um bom, tem um bom, Isso. Já foi, já foi. Vamos lá, velho. Ganhar esse pisto aí. Se não ganhar, vamos fazer um bom TR aí, mano. Conversar bastante, agora é nossa hora de bagunçar, velho. Manter o foco aí, velho. Eu vou esperar pra ir com a C4. velho. Tem... Nem fui B, guys. P2B. Quer entrar B1? É, espera aí. Mas no cat ainda. Tô, tô subindo, velho. No cat ainda. Caralho, ah, ah, é. menina. Uma HS, uma HS. 10 vida, 10 vida. É outra, outra é outra. É cá. K. Base no cat, base no -cat. cat. Mais uma base no cat. Sem você, Cegas. Sem você. Oh, Os bem, tá na casa, ele caiu, caiu, caiu, caiu, ele caiu. Oh. Rapaz, era 4 v 2 Correu devagar. Maguei. você você bom, bom Peguei as duas. Ferra Vamos botar, vamos botar. É, botar. Vou Tá de motovar, vira motovar, motovar Acho que vai salvar, me dá pé aqui botar Fez um não way, fez um way, esquece, eu esquece não leio, não vou picar, né? Agora, como é que vem, eu né? tô aqui embaixo, de alguém não? Eu eu não, só se come pro bomb Cat é meu, cat Cat é cat dá já vai e Pega as águas aqui Tira esse, Mano, acho que passou pra CT já Com certeza Pode ficar Fica só alguém o bomba aqui. eu tô com Tiago tá bastante já com certeza eu coloco você meu querido Ah tá, então mais um vai, vai ser mais, mais um mais um mais um mais um mais um mais um mais um mais um mais um não pegou, não Tô entrando até aqui, aí entra bem um Ah, o Você, Rapaz. meu querido. Mais um Spy, Ajuda, João! Merda! Puta. É meio difícil. <risos> Tentei meu máximo, mano. E ele você veio me roubar? Filha da puta! Boa. É lá fora, guys. Tem uma presa errar a smoke, viu? Cuidado aí. Mano, eu vou fazer a segunda, vai. Já esboquer. Boquei, coloca. Fazboqueira co Passou, passou, passou. Tudo já, tudo já. Duto. Tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô. tô cravado, tô cravado. Eu tenho é meu, eu tenho meu. Tem outro aí. Tem tá baixo do get. Baixo do get, ó. Uhum. É eu acho que tem um rádio, vou chegar. Certeza. Você morreu? Vai descer o duto, vai descer o duto. Não, rádio não, rádio não. Tô vai olhando o secret, secret é meu, velho. Viu o secret? Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não foi. Ai, ah, ai. Yeah. Eu vou botar tudo queixo. Terra, terra, terra, terra, terra, terra. terra. Mais dois terra, mais dois terra. Mais o fora. Terra, terra pei terra, terra, do lado terra. terra Azulzinha bom. Tá. Azulzinho, azulzinho. É isso, Cara, eu falei pra Boa você Deus, ir pra caralho, a porra caralho. da B, caralho. Que eu sabia que ia acontecer. Vai pra B, vai pra B, <risos> vai pra B <risos> corra, Boa, sai. vamos lá, guys. vamos entrar forte, é? velho. Sem força, Ahn. Descendo, descendo. Seguindo eu. Seguindo eu. eu acho que pode descer, Shell. Tô descendo muito rápido. Eles estão descendo muito rápido. Eles estão descendo muito rápido. já eu embaixo embaixo com isso. Boquei o vidro, Shell. Peguei vidro. Vai de eu eu pedro. Bate você, vai de você, vai de você. você. Boa, ah. Shelly, Felps. Linda, mano. Nossa, Como mas que é que tá você foi bom. parar a rampa, Felps? Ah. Fica pro terra aqui, velho. Fica fora. Não tem, não botar, Pro terra, pro terra. Colado do terra aqui, um. Tem um colado do terra aqui. Véio. Tô comendo aqui, Gu. Dati, ela tá em algum lugar do bomb. Vou abrir a porta aqui pra chamar atenção. É aqui. Cuidado, não. Okay. Dois secret, dois secret. É B, É rampa, não Sim. vi nada rampa. Muito Eu não posso ser o velho. Tem que esperar vocês jogarem. É, B, eu tô meio fodido aqui. O SLJ tá com você. Morto, eu, eu mano. Vai no secret, velho. Viro morreu. Mais um, vir, mais é um vidro. Mais um vidro. Vai no secret, velho. rampa. Não, não, não pode sei não. lugar. Não vi nada secret, eu vou ver BB pra vocês. Eu tô mirando só com a costa rampa, velho. Nada a beber, guys. Pode sair vidro. Olha tá lá. Tá. Ah, você é costa beber, costa beber. Tô mirando, tô mirando, bebeu. Tá, tá. Ele tá aí, tá aí, tá aí. Tô tá. Nem tô picando, né? atenção cara. Boa. Boa, Ralf, boa, Ralf. Boa, A gente perdeu o bicho. Dois... muita atenção pra ele. Dois clutch quebrou aqui. Ele, <risos> ele tava mirando, cara tava de costas. <risos> você vai quebrar a porta, né? Eu vou passar pra direita ali, é essa, Gugu. O cara vai chegar picando você, eu já pego ele, velho. Você não precisa. Ficando, não, caso. As casas. Não abriu porta Não deu Tô botando peguei peguei peguei peguei Tá, tá, Tô a gente te ajudar Bora, bora, bora Vem na casa, Porta, porta, porta, porta, porta, porta um Caso Caso Porta, porta, porta Nice Nice, chele Vou tocar primeiro aqui, então. Falta relar. Fora fora. Fora. fora, fora, três verde, três verde, mais um, mais um, mais um. Mais um. Uma. um. Boa, tem a cair, tem, tem a cair. Pega esse buga. Quer que esmagar a gente. Não, não, esmago, esmago o pau. Não, não, não, só, estamos esperando. Moca, moca a da frente aí, bebê. Esmagou. Magou. Sai, pega. Faz uma capinha primeiro. Desmogou. Calma, calma, Você ponte, Alô? Eu, é eu desmocou, da frente. Porra. Pega aí, smoke da frente aqui, bebê. Eu desmocou desmocou. Desmocou da frente aqui, ó. Bora. a porta não. Calma. Para. Bota essa aí, velho. Vou velho. Deu Dá. Fala aqui comigo? Posso, ah. é hoje. Aqui na parte but uh. watch the catch fell uh. E vou voltar o mago. Da esquerda, Ah, C4 é comigo não, P aí, relaxa. Pode bugar. Baguei. Feito o duto, feito o duto. Bomb, bomb, bomb. Morreu. Gat, cat. Gat, cat. Eu tô fudido. Do é, tá dois gat, dois gat, acho. Não, não tá. Dois gat comendo. Dois. Peguei o terra, Por peguei aí? o terra, Mais peguei um... o terra Nice, Arma, ah, arma, arma Terra, terra, que lá fora, véi Ai, mano, é muito <risos> difícil, véi Azul, azul, eu vou fingir que eu tô passando não, não, não, não, não. Calma, calma eu Vou, vou esbocar, vou bagar pro terra ah, também vai. Bora Vai até Vai Morreu, é, um, morto bem catch. Vai, é o um, da B2, o um, da B2. Falta a casa. Morra que casa. Tchau, tchau, tchau! Passou a smoke. Ah, não acredito, velho. Não vi nada, mas não passei, velho. Eu não tô aberto, aberto. Dá pé, dá pé, dá pé. Eu Carva eu bem tá, catch. Vou gravar é é -se. do catch aqui, velho. Eu tô em cima do terra, velho. Tô mirando a bandeira azul gente. ainda, né? Ótimo. Tá. Um é problema né? Eu, eu pro a gente junto, desce aqui, vai todo mundo junto, véi. Pode ser. Vem os 5 tá aqui, vamos junto e foda-se. Pode assim. ser. o botão consegue vir pode ou? Pode vir, pode vir. Pode tem, eles, vir. eles não estão ficando fora. Ô mano, eu tenho certeza que eles estão apostando, véi. Se a gente tiver apostando o B2, é sorte deles, mano. Eu tenho smoke e duas flash. Tá, eu passo de todo o bomb da rampa, velho. Não, não, eu acho que tem corre. que fazer a mole ali, véi. Alguém tem que fazer é, a mole. Vamos dominar aqui, véi. Vou deixar então. Vem tão pouco. Para trás. Tem o smoke também. Vamos lá tomar. Tá com a arma Peguei. Pegando aí, vai ter mais smoke pra também tenho uma smoke. Calma aí, vou Vai vocês pelo vidro aí, velho. Vai! Tô tô, tô, tô, tô, tô. Vai ter mais um aqui, viu, Felpera? Tô subindo o duto, velho. segue bb Acho que vai ter um cara avançado, cuidado. Mano, esse game é você plotar tipo, escondido ali ah, pro Cat, tá ligado? Pode me dar, pode me dar. Planta pro Cat ali, mano, que se foda. Pode plotar aberto o Té e pro Cat. A casa vai ser minha, tá? O pra porta. Eu vou marcar a subida do tá? Calma, vou marcar então, caso. Ok, caso. Não. Em casa, meu... eu desmocar, caso. Não dá pra falar, velho.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 Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o MissClick. MissClickStore.com. As melhores skins em apenas um clique. Tá picando bem. Ah, qual que é? Lançado a doar. Olha lá, em cima. Um tá nem picou. Tá aqui na madeira ou... Tá... É meio, meio, é meio, meio. É meio. Ah, Jônio. Sobe agachadinho, que o cara não vê sua cabeça Fecha do elevador Quando vocês fizerem a sai eu saio Até comendo? Não é. sei é cara... lá ainda, viu? Sei lá, dá um Envolado. direito O Canto te deu um pezinho na esquerda Tomou meio Porque Os caras tá muito Tem longe Tem pipoca, tá legal Lima é. tá de AWP já meio, viu? Na janela? Dá um pé aqui, tchau o B1 deu um tiro e voltou, viu? Deu um tiro voltou. Vou dar Deu um, de um aqui, voltou, deu né? um voltou. Mocou, mocou. Deu um voltou pro escurinha, velho. Tem é meio desculpa. aqui. Já tá, é pé? Vamos vamo deixar esses caras tá gastar. Pulando, tá, pulando, tá pulando cimento. Filmei meio voltei, velho. Tá. tá pulando cimento. Tá de AWP já, viu? Ele já tá de AWP. O B tá na tripla ainda, guys. Ele matou o AWP. Pega esse C4? É eu pego, tá eu pego. Eu pra gente colar aqui nessa B e tentar matar ele. Ele Coram tá tá B já. Coram tá um B. Ele foi, pra, ele foi pra esquerda. É P aqui, Tialo? Não, eu tô picando aqui, ó. Prefiro. Tô mirando a cabecinha aqui da central Peguei o bomb, bagou, bagou, oh, bagou. Mas... Tô cego Bocou, Tem bang alguém? Mano, ficou não. um de Boost, Shell. É. Bora, primeiro pulo, beleza? Ah. Bora, Pera, pera, para, para, para, para guys vai Já foi, já gerador já 3, já 3, 2 gerador gerador Ficou mais um gerador Gerador vocês Sim, sim, sim, tô ligado ah não, tem dois. Cadê, ah, janelão, janelão, velho. E você, botz? Ele só tinha um bot, tá um Ai, oh, Leo, mas a gente quebrou eles, né? Eco deles, velho. É, vamos jogar eco, tipo, eco. Se, ou faz padrão agora de começo lento mas depois vamos jogar junto. Tipo, dois meio mirando avanço, e o Cello mirando ah, B de longe. Aham. Eu acho que dá pra gente colar 5 B, velho. O maluco tava nos os fazer o smoke e entrar, velho. Vou botar, vou então. botar. pulando. do B, você do B. Você do B, você é do B. 2, 2, 2, 2, 3. 3 avançando, beleza. Mais um, mais um. Chegando, chegando. Tá aqui, okay, tô aqui. Mais um, mais um, mais um, mais um, guys. Tá por aí. Ele avançou. Mira no meio, costas. Você mirei, bota Tá, meio. Tô mirando, mirando, mirando costas. Boa, guys. Plano de. Vai Porra! Tô também. Não precisa nem caçar, o cara tá de USP, velho. Ah, é. tô marcando Tô marcando é. a base. Tô marcando, tô marcando. aqui, cara. meio, meio. a calma. a andame. Andame, um. andame o cravado, o não vai sair mais peguei o recimento. Uhum. Mano, um ele vai na certeza? Já tá matando não ele, velho. Vou correr mais. Né? É. Ah, tá voltar Eu vou voltar pra uma Tô. Fim, né? pra... Xelo, já, já você joga aí, mano. Tá, vou ficar pro silêncio aqui então. Só vou pegar Que sniper que Aham. Tá. Eu dou pressa da um dois lá, velho. Ou bem dois. O moto vai DM aqui, acho que ele vai ter de hop aqui, mano. Eu acho que não tem AWP não, viu, Não? Eu vou, vou maltobar aqui de qualquer jeito. Maltobar cimento. Nada no DM, velho. quero CK se eu Eu acho que não tem AWP, velho. Flasheou, flasheou. Focou no viu? Focou okay. no DM. prepara pra mim comigo Até aqui. Iber. B é nossa, se pá, velho. Luta, Pan, o Doc tá, cara, do, do, do tá meio, um, Doc um, tá, um, tá um. meio perto. Cuidado pra você, velho. Mano, vamos na mira aqui, velho. Ele não vai tá de AWP. quatro agora. Foi aí, não não Passa dano, CT. Na CT. Passa CT? Passa ainda, hã? Tá, calma, vou colocar escuro, véi. Um tá escuro, Vou fazer o aqui, velho. Pela boca não, na não é. headshot. Nada no na pegar dano, a cabecinha. Véi. Grenade! Dobrando base, velho. Em cima só. Flashou? Tem headshot escondido. Tô cego. Tá é bom. Tô Tô base, né? base, base, base, base zoado. Morreu. Tô costas. Em cima, né? escurinho, tô tá? Eu tô meio ralfado Ah, tá, tá de boa aqui, base CT Tomou muito um monte de cheiro, mano, não sei se tá... Eu tenho um bang, eu tenho bang. tá abrindo Tá é. abrindo bang. bang aí eu Pode ser um o que eu jogo né? bang é. Aqui tá safe Fora muito da flash, não sei se eu morro. Tá jogando demais, tia ali, acabando Pô, com o eu cara, vou, cara Bora, véio. bora, bora. <final> vou flashar direito, o que, é? É o é? que vai andando? Tomei duas. Eu vou. Cegito, cegito. Tá Pode ser flash. Flash pra bater, cuidado aí. Mano, rodou uma renca. Pega a C4 aí de novo, Felpão. Rodou uma renca. Tá no damage aqui na da face da smoke Vamos tacar uma smoke fake aqui ah, Vou deixar essa de 4 só um pra garantir Mais um costas Bob, dub Comecei, comecei, comecei Tá de AK, de AK, de AK costa. Vai guardar o problema, hein? Do lado Ele tá costas? Tava, tava Ele matou avançando Ai, fui um spado, João Acontece A costas é minha tem um ah, flash não, aí, quer SH? É, não perfeito. vai ter tá aqui não A gente tá meio quebrado, viu mano Não tem um orf tirar não É, eu vou ficar bem peixe aqui, velho né? Tira minha confiança <risos> Se <Esse aí> você <risos> morre, SH ah, Pega ele, João Oi? É Acho o que bom, aí você mas morre. eu vou voltar Aqui vou vai ser meu limite Come on, come on. De Nem vou focar então, só vou rasgar Ai, pô, você vai pro outro lado No meio, botalha Os caras estão mal, velho o vai voltar vai o B1, aí ó, B1. acho que guys Vai ser o B1 ah, sim, sim, sim. Aí, viu? Vai fazer barulho B Shell, rápido Consegue? O Shell morreu, o Shell morreu, morreu. Eu Tô escondido, Fax Consegue se B guys? OP MEI, OP MEI Não vi sim, você, não, não vi vendo. você Ah, ele atirou Tem só tá, um B de mp 9 ele tava atrás da default Acho que ele voltou lá pro gerador Não sei eu que o alto. Ele voltou certeza Tá, tá gerador Falt? Falt? abrindo o meu gerador. Deja de de up. não. Fiquei aqui. vai ele. Peguei dois. Plantei, Gogo. E... em cima. Comeu, comeu. Falei a esquerda. Comeu? comeu. comeu. Tava em cima ele. ele. não posso direita. Olha dois, adore. já Costa, eu vou ficar na esquerda aqui então, meus vidas tá. eu vou ficar beitando aqui pro você A se tem B Bastante A, bastante A Nada, véi Muito A, muito, muito, muito A Mano, é rush... Correndo A, é rush andame Todos andame, todos andame, eu tô meio escondido ainda, tá? Peguei um tô com o boss Entrou já, entrou aqui já Vai pra comer escurinho aqui, galera Tô esperando comer Tô esperando comer Mais um mob É, tô ainda, viu? Mais um mob, mais um mob Tô dando a cabeça Tô comendo, velho. Voltou, voltou, voltou, voltou. voltou já voltei, já voltei. Mais um, cabeça, day, mais, um day, mais um day, mais um Opa, não sei o que É do Ele tá aí. Eu tô comendo, eu tô comendo. Então bora. Puta que Ô caralho, ótimo. Grosso, <risos> estúpido. Tem bastante A, viu? Não, eu vou ficar pra A, bastante. Oh, 3 carai. ou 4. Eu não vi nada, se eu te em Vou fazer E aí, SK? Meu banco, é? Não, não, não, não, não, viu? viu? Passou passou, passou, passou, passou. Só so onde? Bastante não, uh, bastante passou um, não, Passou passou. Uhum. Uhum. Um passou não, não, não, não, não, rampa, quer? não, não, uma aí, não, não, não, Tem não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Peguei, buguei, buguei. não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Mais um, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, pode não, não, não, não, não, não, não, não, Pode mais um, mais um. Nice, Boa nice, rotação, nice. Boltão. É isso aí agora que eu falei. Agora mais do que nunca eles vão falar, mano, esses caras estão rodando rápido. Tá onde? Ah, no de cima tá. É, no de cima. Combinado, não, não, combinado aqui, mano. Se matou. Se matou, se matou. Guardado, tá toda... 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida o de de remix. Tem B, tem B, tem B. Tem B, tem B tem tá. Subi no B, B. subiu no B, B, B. O bugger, o Xelio, quer Não, eu tô de trás aqui. Tá. Mesmo a boca. O remix é, tá com é 10 de vida, tava de meio, guys. Ó, oh, fez a gaia tripla. Eu tô gravado a tripla, velho. fazer uma é. neles, velho. MX tá com 10 de vida, mano. Volta, chega. Volta, volta. Só fiz uma voltar aqui, vou voltar. O que vai poder ter rampa, né? Vou bagar uma tá, toma. Tô voltando já. Uma Você tá onde, cabecinha? Sobrando uma dame, hã? Huh? Vou dar um pique do céu aqui. Eu eu só dou rampa, explorar foi. pela tripla. Tb2s, ah, nada. aqui. É. Peguei eu o B3, eu tirei a cara. Da pedra, da pele aqui em cima da, do, da paredão? Aqui do. Pode da pedra, da pedra, da, da Boltz. Oh, aqui, ah, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Aqui é o botalho, aqui ó. Passou. Nem passa. Acabei triplo, guys. Pega o card, guys. Pega o card. Peguei tripla, Mais um, mais um, mais um. Flechei pro cima, Não, Plexei. cega, não cega. Op e zoado, Tá zoado, tá é, zoado. É, rampa, rampa. Rampa na rupa, rupa. esquerda. Vocês, tá? Tripla, tripla, tripla. Nice, gente. Nice. Linda, Fel. Linda, moleque. Boa. Vamos lá, guys. Rampa. Não, não, pode ser essa, não. Doda aí. Tá, Vou matar, então. Tem B1 tá Nada aqui, aqui Botalho. Na, nada a meia. Tem B também, tem B também, tem B também, guys. Oh, ah, é é aqui, Vou dar uma flash pra ele, tá? ali. vai ficar sem vai. Metro, tem meio. Ah, eu Com você, eu, com você batendo ah. aqui. Tem B1, guys. Passou, passou, passou. dá no meio, velho. o meio. Tô ah, virando o DM pra vocês. eu dei meu. Morreu? Voltei, voltei, senhor. Tô virando Dei meu, dei meu, Eu Dei meu, dei meu, dei um. Eu voltei. Tô virando. Tá virando. Morreu? Boa, eu voltei, eu voltei. Pegando A, chegando A1. Pegando mais aqui. Pegando ainda. Vou agarrar roupa, véi. É Peguei, roupa. Vale? Vou acho. Alto, vou, velho. Laguei roupa. aqui, Tô aqui, cego. Voltou Larguei, véi. Eu a vez que eu tiver plantando. Passou, Felp? Planta. Não, não, não. Peguei um aqui. Peguei passando. Você morreu. Mais um, Spa. Vai em vai em vai em vai em cima. Nice, esquerda. Mais, mais. Felps nice. <sus> tá ligado, hein? Eu tô close, Fecha, fecha, Fom. Fecha, fecha, Tem cara aqui, CG. Vira, vira. Tá. Dois, dois, Três Fom, três Fom. Três Fom, três Fom, certeza. Três Fom, dois, Então. Matei mais um aqui. três Fom, três Boa, mais um. Banheiro, banheiro, banheiro, banheiro, Tô Zoado, velho. Tô esperando, velho. Tô zoado também. Nice, é, velho tava banheiro esse cara. Ah, pega pega todo, ele, tá xelão. Pega banheiro. ele, xelão. Então toma. Rua, rua, rua. Lá atrás. Tô de vida, véio. Ai, acabou a bala! Fudeu. Tô com você, tia. Tiro, você, pica. Ah. Ai, desculpa. Toma, eu tomo muito tiro. Tô zoado, vai chegar. Tô com dois também. Na tá rua, viu? Eu tô dentro do banheiro, velho. Então você tem medo. Tá saindo da rua? Tô pulando bom, mentira. Boa, tia! Caralho, deixa ali. Passou um balão. It's pulando. It's pulando. É balão, vai. Vai. Vou, vou. Olha, focou o banheiro. Voltei. Contribui o banheiro. Nada tô de boa. Vou tentar não um beijo, mano. Eu tô segurando o ah, é, é, banheiro. Que é, Voltei. Quer pé aqui? Aqui, aqui, aqui, aqui, é melhor. Pode ser arma então. É, acho, acho que, que é arma. Se é eu ficar na entrada eu não consigo avisar muito cedo. Marcando quem sai, liga, velho. Tô pulando aqui, fez eles dominaram um fundo, viu, guys? Nada de volta, Peguei o alvo. É, é arma, hein? Tem mais um banheiro. Mais outro na frente, liga. Vou lá, é. né? Dois, dois, dois. Um alvo que da C4. Nossa. Três, três na guys. Eu, eu, tenho... eu, ah, eu, eu voltei. voltei. Eu, voltei. Eu... eu voltei, eu voltei. Tem, tem que de cima? Tem banheiro, abre banheiro, bora. Bora. Voltou, voltou pra direita, ele. Não tem nada, velho. guys. do banheiro, dentro do banheiro. Eu vou cá, eu Eu vou cá, Eu voltei, mano. Vai entrar aqui, guys. Mais vai. Tá em vai... cima também. Né? Tá, tô aqui com vocês. Sim, sim, cima, banheiro. da boca, eu cima da boca. Tô bom varado, tô varado. Cima, cima. Morreu o tá. Tô fudido aqui, velho. Mais um bom, mais um bomb. Bom nice! Nice! Pega, pega, pega. Pega, pega. Falta, par pariu, deu merda viu Tá varando, tá varando lá não, nem Pagou esgoto, eu vi, acho que dominei Pagou esgoto, hein Nada? Não, não tem balão, tem balão, tem balão Pode ser crime, né eu... Mano, você que dominou, esmocou a liga também pra subir Prepara a flash, tem, tem flecha? Eu tenho Ah, ah já tá Tá chegando fundo, eu tô chegando, eu tô chegando Tem, sim, tu já não tem um Eu tô barotado fundo aqui Tem, tem liga, tem liga Pode estar colando a rua, viu? Quer apostar a 4B1? Não tem mesmo. De lá, bots. Tô indo. Pegou o Apo pro banheiro, viu, velho? Cuidado do fundo, viu? Aham. Eu tô na direitinha aqui. Vou com uma nozinha quem, se quiser. Pá, tem que quebrar antes, pá, Tem pulo que não vi ninguém. Vou uma pular, vou pular, vou pular. Tô cego, tô cego. Nada, nada. Dá um pulo pra ver cima, nada. O Apo do banheiro. Tomei varado. Tem um rua, morreu. Agora morreu. Mais uma rua. Vou dar meu, rua. Baguei, rua, baguei rua. Morreu. Mais um rua. Será que segura aí? Vou. embora. Tá lá atrás. Não tô, tô perto, velho. Tá tosado já. Nice! esgoto, viu? Tem Deu flash aí na frente sei lá, sei. Eles não tá marcando mano Tô marcando o não Tô ótimo. Não Tô ótimo que... Eles eliminaram eu acho só E liga aqui guys uh... Dois tá, um liga Dois liga Dois liga um e o esgoto Tem esgoto também Vamos botar pro balão Não Vou oh. rasgar, tchau Aham uh -huh. Vou dar um pulo aqui. Ah, Ele me viu, véio. eu tem, vou ter, eu voltei, voltei. Sim, sim, eu vou ter, eu vou ter. Não tem nada, mano. Vou dar outro, tipo, outro pulo aqui. Ok, beleza. Ah, só tiver no cringe, véi. Nada, Bel, véi. Não, mas tem uma missão. Um um. Pode ter mais meio, velho. Pode. Eu tô na rua aqui. Tô bem fodido, mas, mas, pode mas... A a tá de pelo boa. Banheiro, Infelizmente. Menos 100, C4. Pode ir no Boa. Pode. Ah. Ba... Não. Gostei. Bota, aí. Bota aí em qualquer lugar esse louco aí. Que cara é da liga, viu, mano? Nada banheiro, velho. Pode estar tá dentro do bombe da Aí, cuidado. Ah, eu tô aí logo. eu tô esgoto aqui, mano. Não vi nada da rua, velho. Bota aí na rua. Aí na rua <risos> né? tá. boa, é, cara, boa, boa, velho. Vamos lá, mano. Ok. Vai te pulando, tá? Vou flechar direita Flash. e depois esquerda, tá? Fechou a direita, percebe a rua, picou, picou deixou a de esquerda. De part, de part. Botou do bot. De Default, pau morreu. Tá aí, né? Mano, é... Ah, é nossa, velho é, é Banco, banco, banco, banco. Banco, okay, é, batu, tá cima, guys. Ele picou, ele picou. cima aí, guys. Pro sul, né? Aqui, tá com o bom bom bom Tá, tá. tá. Fundo, fundo. Tá, tô tá por cima aí, velho Não pode fuzando, né? O defuso tá na área, vamos pegar Valeu Tô com flash tá. de trás, velho Apaga Tem outro Op, op, op, lá op, Tô você no fundo aqui, tá? Aproveitando a bruxa você pegar, Peguei o um pro fundo, guys O ah, op morreu Pode ali até de novo Cuidado Tô ali no up. balão, Tchelin, tô virando no meio pra você Vamos voltar lá Fica, fica Não, com o 4 do fundo, Felpão. Sim, é fundo é meu. Vamos fazer 4-1, tá? Botão joga B2 daqui a pouco. Acabou Pode ter liga, viu? o beck vai ser rápido daqui a pouco. É, tá calmo, ah, tá, calmo. É, você joga B2 já já, Botão. Vamos altavar. Ah. Vou com só pau, essa hein. liga. Oh, a porta tá quebrada. É Flash brava. a rua. Olha? Errou, é? Vou picar a Krins aqui. Tá, eu tô com você. Vou controlar essa pauta. Nada. nada. nada. Mendo, Ó, não, nada. Fundo? não, fundo é meu. Começou a ah. jogar B2 aí. Colocou aqui, velho. Vamos B2 me viu. Fazer ele de fundo, bora? Eu faço entral. Quase que eu vou entrar vai antes, antes dela só. Acho, acho que acertei, né? Vou montar default. Peguei é default, no fui do default boa. Só mais um, só mais um. minha, Tá na caminhão, tô eu, tem muito smoke aqui, toma cuidado, velho. É, eu errei da Eu Vou mais caminhão. Lixo, lixo, lixo, lixo Chegou a base, chegou base. ele morreu. Fazer. Fazer. Tá os dois aí, um dois aí, aí. aí. Peguei lixo, peguei lixo. Tá o tá caminhão, também. spawn, não? não, vou dar aqui. Tá. Caminhão, caminhão, caminhão. caminhão. É perfeita? Calma, é calma, calma. calma, calma, calma. Banguei. pra Vamos, vamos, calma. calma. Vou oh, passar porquinho aqui. Tá. Ficaram por cima, Tialin. Vocês. Fechou? Ficou bem bem, bem, bem, bem, vários, vários. Vários, vários. Mais é um, dá um. gostoso. Eu Uma cara, uma cara ah. nenhuma, Mas, velho. Daí... Calma aí. É muito varo, guys. Número na velho. Ficou meio. Ficou, meio. Ficou meio de up. Tô falando pra desmocar o cima, velho. Tô um o cimento, velho. Não tô vendo nada, velho. Mal tava o ataque, tá? Tô falando que eu desmoco. Pode desmocar. É, agora a é pila, pilar, pô. Baixa pilar? Calma, é barril, barril. pilar a pilar. Areia? Barril. Pira aí, pira Ah, Beleza, velho, vamos lá, próximo. não. Quero. Não, cara, não, quero, não. Nada mesmo. MF lá atrás, <risos> caverna, caverna lá atrás. Pode ter árvore, último te... Um caverna. Tem MF lá atrás. Tem MF lá atrás. Tem Tem caverna. Dois, Tem MF ainda marcando. Tem dois caverna, dois, dois quente, caverna. Lá na ponte. Um tá A morreu. Pode voltar, pode voltar, tchau. Tem aí na frente, na boca. Tem um na ponte com 50 dois, de dois, vida, velho. Tem um na ponte com 50 de vida, guys. Eu voltei eu tô com 30. Ah, meu, tá mesmo, tá né, ah, eu xuxa, Tô na Eu tô meio ralfado na B1. É, eu smokei agora, tchau. Tem aqui, eu, eu penso aqui. pra cá? Aí. Deixa, ali, deixa que eu vou, porra, que eu, porra, eu tô com 30 CH. Também. Eu vou, eu vou, eu vou. Ah, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá. Tá, tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Fica aí com 30 de vida, É a primeira que voltar porque tava com 30 foi o que ficou Tomou um, Eu tava este... tá falando na esquerda Eles vão com o tapete pro caixão, Voltei, ó Vou com o dip, guys vou com o É bom, é bom. o cuidado bom, vai, Vou me troux, vou me tá cego Um caiu pra areia, mais um areia, areia, areia, areia um default, areia, areia, areia, Não areia, areia, já Plantou dentro do bombe no Fênix, eu acho. Oh, eu uma pode me ir baita, pode me baitar. Pode tá de op. Abra, Gabriel. Tá na bomba, hein. Repé? Vou smocar mais logo aqui. Desmocou o cara. Nice! Mano, ah. cara, os caras do lado, viu? Aguenta aqui, ó. Explosão, explosão, explosão. Abel. Explosão, Gabriel. Estou smocado. Matei eu tô aqui, tchau, tio, é, OSH. Epa, come com a piscina. Tá tudo smoked. Tô, tô na tripa. Tô na tripa. Tô na tripa. Tô na tripa. Tô na tripa. Tô na tripa. Mais Sim, um, mó, mais mó, um, mais um, mais uma piscina, velho. Tô bem atrasado, OSH. Matando o BTT, véi. Matando? Tá não, não tá não, velho. Não sei onde ele pula aí, mano. Puta Daniela. que pariu, velho! E eu sou indecil, pensa se... Noca já. Ok. okay. esquerda, velho. tocar a bang daqui, velho. Ah, é bombas bem, um, guys não tenho certeza vai vai, bomba. Um não sei tá, tá estranho tá estranho nada meio nada meio nada meio nada eu meio nada meio nada meio Eu outra velho. pá pá pá Pode pá pode pá Tem outra. pode apagar Tem outra pá pá Nice Deu, deu, deu, pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá foda. Tá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pode pá pá pode ser, pode ser. Vai Tô Tô gerando tá Voltei velho tá do nip tá? Voltei, fácil se... Eu voltei, voltei Eu voltei, já ah, voltei Tem smoke ainda velho. Tem flash? Não, Na boca do churro, só tá smoke Eu vou, vou eu pera, pra... smoke atrás de você então aqui Parada aqui, a CH. Tem que Não. Não. É o aqui, Ah, vou, vou, Boa, boa. Tá. Vou tirar, botão. Eu nada, não viu? vi nada. Caralho. Nada? Bora Eu lá. não vi nada bem né? para para para para tiro. para para para para para para para para para para para para para morreu, morreu, morreu. para para para para para para para para para para para para o para para para para para para para para para para para Deu um flash Banga, banga, banga. Deixei pra cima. fechei outro, não te cega. Eu voltei, tá. Mais um com 10 de vida. Ai, que mentira. Pega aí. Foi. Eu entrei, vai. Mais tá um obrigado. não. Vou caixão Parado, velho. Tem que base já? Tem 3D, tem 3D já. Tô mirando o pé. 3D, vai. 3D é meu, 3D é meu. Batalha é é é olha, é olha, bem, é olha o pé, olha o pé. Quase não vem, quase né? não vem. Ah, tem na smoke. Tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. Tá, todo base. Tem um HE ainda. Só tá onde? Normal. Vou mirar base e já joga. Já. Ah, tá normal. normal. 3 d Base. Ah, base. Base. Base. Base. Base. Base. Base. Base. Base. Base. Base. Base. Nada com a de rato Sobra, sobra, sobra Por sai sobra? Bobo, Boa Eu tô com 10 de vida, velho vou com a porta, velho. tá? Ali ah, porta C4 aí? Aqui da porta, aqui da porta, Eu me da me me da porta. <risos> Tá bom Vou passar a calça aqui. Olha, vale, passou ele, passou ele aqui, ó. É, é, é. Tem uma pielha. Pode ter rata, né, mano? Tem que ter é janela. Motou o rato. Não, no teatro, não tem rata, não. O cara montou, ó. Alp liga, alp liga. Alp liga, liga. liga, bora. Pera, pera, pera pera. É o flash de, liga liga de, de Não, não precisa. Já agora. Passa Ele. Tem o janela, ver. tem o janela também. Ah, uma cariga, uma ah, bomba, velho. Janela aqui, Alp, janela de op, Tô ali, janela? Ele tá de algo aqui, velho. pode, pode, pode. Só janela morto. Ah. Vamos ver. Eu vou transcript: um Outro forte, forte, tá? Outro forte. Outro então forte. Vou pegar a rotação da A aqui. Espera a gente joga L, velho. Tá virando no mercado. Ah, eu vou matar lá, vou matar lá. Dei no Moscou, L. dei no, Moscou, dei no Moscou, Moscou, Moscou, Moscou. Ah, ah, ah, ah, ah Sobra, sobra, sobra. Direito. Direito. Vindo o round, guys. Vou errar, pô. Fecha esse PS5 vai pai. Olha lá. Olha lá, eu ainda. Tem um perto aqui, viu? Peguei o rato. Mocou, Nossa. Tem dois B1 ainda, velho. É, ah, de... eu... Subiu o tapete, subiu o tapete ah, mas eu acho. Ó, oh, areia. Posso bangar, quer? Caverna, caverna, caverna, caverna. Caverna, caverna ainda. Com você, ó. Ele velho. tá na caverna, Fim na da caverna, velho. Tá, vou picar. Eu vou bangar. Quer? Ah, não tá, tá suave. Ele tá oh, aí, tá a, a bomba aí que eu, que eu jogo B2. Mano. Bota na Calma. esquerda viu Vou dar o botaria, vou direita o t s Botar a botaria depois Boto a caverna viu Não, não eu tô entrando eu guys. Peguei default, default Ah, os três aí, eu miss, miss, miss. Miss O tá A tá ficando Pode vir B2, eu tô Jungle 1 Não, não. Mata, mata, mata, mata. Quem tá virado? Zicou. E é Zé hein? E aí, Felpon? Ah, mano, sei lá, velho. O ponto tá zoado. Faz né? barulho aí que Tem... eu vou passar ele. Fogo. Tá zoado esse cara do fogo aí. Esse cara tomou uns. Eu também. Véio. Tem tempo, né, mano? Se tiver base, já era. Ai, se tu. 24? Para cara, de jogar. Cara, Caralho, João. Caralho. Caralho. Tá formando muito hate, mano. Eu só me foda nesse jogo, né, mano? É tomar no cu, velho. Pegada, galera. Vamos lá. De rato. Pode passar, né? Não, não, não. Dois ratos, três ratos. liga eu liga, aqui? Vai Liga, liga, liga. Liga, liga, liga. liga, Liga. O é liga, o, não liga. o não liga. É peão, Pode não. Pode Pode ter Peguei Liga palácio. liga. Liga, <risos> bomba. Mais um, mais um. Fechei, fechei. Pode ser um murker. Meio. Falei. Baixo da janela, né? Baixo do meio. Toma essa. Essa flash foi muito boa, velho. Cai pro terra, cai pro terra. Mais dois, mais dois, mais um pro terra. Mais... Ah, vem no bomb, vem no bomb. Mais um pro bomba. terra, guys. Vem no bomb, vem no bomb. Mais um terra, eu. mais um no terra. Dez de vida, um, velho. Casa. Casa é bom, velho. Tá aqui quer dar pé aqui ou será? Eu já te ajudo, chão. Então, merecendo aqui. Tem um Mais um, dois, dois, dois embaixo do cat, C4 Foi rampa, foi rampa, foi rampa Os dois foi rampa C4 do cat no rampa, guys ah, Beleza, Tem tô, os cara tô aí indo no raio, aqui Tô indo no assim. né? rádio Tô indo no rádio Tô indo voltando aí, cara Rádio entrou, rádio entrou, calma, tô com a dele tá ah, os dois isso, ó gente foi pra demais, aí, é, indo, já, B2, indo B2, indo B2 indo B2, esse, tá. esse é B2, é B2 já. Vitor, tô com Faz você, SG. Tá em cima irmão. Tá bem, só vem, Tá só é. Vitor, quem tá aqui na frente? Tem cá aqui, ó. Peguei, já peguei, já. Peguei, Boa peguei. Topera. Boa, pegar. vamos lá. Eu tô aqui embaixo, vocês É, eu e hoje. Dois portas, até... dois Mais um porta, mais um porta. Quando mais morrer, um. Fora, fora. um fora. Fora mais um porta, mais um Já porta. Não... Aqui na porta, um. E o outro galpão. Nossa, galpão. galpão. Vou te beitar, Joãozinho. Eu tava mirando em você. Fora e um bom. Isso aí. 4 terra. Tá. Alp um, de um, um, um, um, um, um. Boa, mano. boa <coughs> Ferro esse Bom, bom yes. Peguei bomb yes. Teto, bomb, se yes. bom, vai casa, se vai casa, se vai casa Cat, yes. cat, cat, cat Nice Olha minha smoke Nossa, bela That's tática, not, bela flash, That's bela e bela... lá, velho eu ah, vou pegar o 6 tá? Tá, tá. Calma, tá, tá. calma. Em cima da casa tem um. Em cima da casa tem um. Esábano, eu peguei. Cad, cad, cad, cad, cad. Ele picou, ele picou. Nada, BD. Ah. Nice, Felps. Linda, mano. Deixei uma também, guys. Vou Nossa, você foi de base. Passado do fora, vai do fora aqui, velho. Tem um flash, quer? Não, não, não. Eu vou pegar ele. Ah, avançou full, sou full. Tinha cara, que eu pego, tinha cara. Vou subir montanha, velho. Vou subir montanha. Aqui na frente, é. Peguei. <risos> azul, Azul. Ai, Potter. Azulzinha? É, Azul. Tá, atrás das Azul, atrás das Azul, tá, tá, atrás tá, tá, tá, tá, ele, ele tá com o pé. É, tá é né? Eu sei que eu tinha que botar botão, um. mesmo que Tá minhas costas já, velho. Esperar bastante aqui, velho. Na montanha, velho. O cara tá com 10 de vida no fora, velho. Vamos atrás dele. Morreu. Tocou oh, é aqui que. Ah, um 10 de vida, ah, Era o ponto, era o ponto. Quer né? me dar sapo? Calma aí. Mais um, mais um. Tava secret, estava oh. secret esse cara. Tá tudo aí. Duta aí. Duta é meu. Pode vingar, Ah, Rapaz, pega C4 aí. Tô vendo nada meio, guys. Eles tão pra liga CT, véi. Liga CT e quadra. Pelinho, na moral, vai estrefando aí de boa. Não, dá pra vir escada aqui, o molotov. Nada a fundo. Eu vou botar meio pro João, pega C4. Eu entro, entro. Liga CT, liga CT, liga CT. Mano, CT. Vou matar, liga CT. Tá bom. No molotov, tchau. Ah, ele já botou em todos. Vamos, tá. Dado, Lá atrás do, do fundo. fundo. Tomou o HS, morreu. Vai ter puxado Cada do fundo. É e, uh... Era três passou o bomba antigo, passou pra massa. Pra massa. Mais um, mais um, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, Passou dois pra massa, correndo pra caralho. Dois bomba antigo. Tô beirando aqui do fundo mesmo. Pode tirar a cara, pode tirar a cara. Vamos Aí! <risos> esse liga tem, o CT, né? ct. liga o CT. Bomba antigo, bomba antigo, bomba antigo. Bomba antigo, sim, farmácia, farmácia. Vai pro fundo ele. Fono, oh. fono, fono atrás. Tirou a cara aí. Você viu? Boa, pega ele. Correu, eu sei. Pega ele aí. Não. Tá de, tá de... Não. Só Que o... Só pedi. Só pedi. que o flash, né? eu... Só pedi. Só pedi. Mas Posso Pega botar aí. o VAC, né? Botar o VAC, botar o VAC Dominaram fundo, guys tá dois escadas aí, né? Eu matei dominaram verdadeiro. fundo, dominaram fundo, vai o fundo Vai ter um vai fundo avançado Fundo, fundo Fundo LINGA, mano Parado. Aí tá? é, ligou Tá do B1, não é? É, eu tô entrando baixo aqui, só se ele fosse acima As pernas? Eu não duvido nada Activating the Bump Essa é até meu Pode ter ido a sanduíche, é olha. Deixa o meio, Guga? Fechei, mano Tô vendo cara, Botou esse cara, né? velho Mano, eu vou tacar frente a cara, velho Quanto vocês vão indo aí Tocou fundo, mano Liga é minha, velho eu liga. Cada? Botou a valiga Pode é nossa ah, eu foguei ah, é. já, sacou Nossa, esse cara caga muito, velho Eu liga aqui tem bang, eu? Tenho. É. Daqui a pouco você banga liga? Vamos Pode bangar, velho Não vé. nada, é nada, velho Calma eu eu vou da, da liga liga <risos> Ah, essas cara não vai vir não? <risos> Ai, me solta mano, me solta! Fica Fica assim. bem, cara, peguei uma, peguei outra, perdeu. Faltou bomba, mas vou passar aí. Passei com você também. Vai, Falei, tchau, morreu. Feito bomba, dá pra ti não. Peguei. Não tem mais nada aqui. Tem bug de novo, Leo? Eu tenho duas, ah, eu tenho mano, duas. Bug a dei da liga quando eu falar. Pode bagar. Eu bugou, eu bugo, bang, eu bango. Dei da liga, dê da liga. Chamar... Nossa, morreu. Até aqui o cara. Tá por aqui, mano. Acho que na é frente da liga. Feite da liga aqui. Boa! 10 vida, 10 vida Pega ele, João. A sombra passou bem, azul, azul. Voltou. Ele tá picando, ele tá picando, ele não para de picar. É B1 então, velho. Azul, É B1, é B1. isso, velho. Eu vou voltar B1. Retro cima, retro cima. Ciba, pega cima. Mais dois cima. Os três em cima. Caiu. Apaga dois. Apaga, bora. Um caiu. Eu cima, coloco cima e bomb. Tá bom, você tá não. Tá bom, tá bom. Eu comi óleo. Comi óleo com o botão aqui para para para para para para para Nada para já para vendo Nada Vai para para para para Tudo bem, tudo bem, para bem, para bem para para para para para Só para buraco, buraco, só buraco. não, para para para para para para para Escada morreu. Não. Eu vou beitar aqui essa H, daqui a pouco eu vou subir tá. e esse... você. Mais um aqui. beite Essa H? Olá, aí, ó. Entra daqui, ah. Gas. Parou a escada. <risos> Buraco. Passa pro fundo aí, é viu? Ah, né? Ah, tá dois zoados, vou te tirar. Esca. Ждажда, ждажда. Фузанул, фузанул, фузанул, О,